See um filme baseado numa história real que mostra a espetacular jornada de um homem que resistindo e superando uma muralha impenetrável de preconceito fundamentalista e miséria. Contribui imensamente para a resolução de problemas em torno da menstruação no seu pequeno vilarejo ao sul da Índia, tornando-se celebridade internacional e um dos maiores empreendedores de seu país, graças à invenção de um sistema simplificado para a produção de absorventes a baixo custo, através de trabalho duro e incessante pesquisa. Seu nome é Arunachilam Muruganandam. No hinduísmo, religião predominante no país. As mulheres são consideradas impuras e intocáveis no período menstrual, permanecendo em cômodos separados ou em cabanas fora de suas casas, proibidas de tocar na água, comida, vacas, manter qualquer contato físico com homens, além de não poderem frequentar templos religiosos, vivendo quase que em total exílio naqueles dias. Nessa situação, as mulheres usam lenços rudimentares para controlarem o fluxo de sangue. Os panos necessitam de lavagem para reutilização e, devido à escassez de produtos de limpeza na região, aliado ao fato das mulheres tratarem o assunto com extrema vergonha, escondendo os lenços, o que compromete sua secagem e higienização, ocorrem diversos casos de infecção e problemas relacionados. Nesse contexto, após o casamento, nosso protagonista se depara com o problema da menstruação através de sua esposa, e percebendo aquela situação degradante pela qual passava sua amada, resolveu utilizar todo o seu potencial inventivo para resolver o problema, já que não possuía recursos suficientes para comprar os absorventes importados. Dessa forma, através de uma rudimentar engenharia reversa, dissecou e tentou reproduzir sua versão dos absorventes, enfrentando a impenetrável barreira do fundamentalismo religioso, que tornava o assunto um tabu, limitando-se apenas a testar o produto em desenvolvimento com sua esposa, que passou a recusar os testes devido aos fracassos das primeiras tentativas não existia literatura ou conhecimento disponível sobre a produção desse tipo de produto então o que restava era observação e evolução por tentativa e erro now we are going to make artificial uterus this is the do of man wore the sanitary pad Sem nenhuma mulher para fazer os testes, de forma brilhante e muito bem executada no filme, utilizou os recursos disponíveis testando em si mesmo. Devido aos fracassos nos testes, passou a enfrentar vários problemas com sua família e vilarejo, sendo visto como um lunático portador de alguma DST mortal. Mesmo tornando-se um pária, sendo ostracizado e abandonado até mesmo por sua família amada, não se deixou abater, continuando seus experimentos, demonstrando uma tenacidade invejável. Em resumo, seus absorventes não funcionavam devido à utilização de algodão como tecido absorvente, que apresenta dois grandes problemas, taxa de absorção lenta e liberar facilmente o líquido mediante compressão, sendo inviável para o uso. Após uma incessante pesquisa, descobre que a matéria-prima utilizada nos absorventes comerciais é a fibra de celulose, um material análogo ao papel que possui rápida absorção sem liberar o líquido perante esforço. Também descobre que haveria necessidade de esterilização a fim de evitar qualquer tipo de infecção, podendo ser feito através do uso de luz ultravioleta. Dessa forma, utiliza todas as suas habilidades para criar um maquinário simples englobando todo o processo de produção e que poderia ser operado por uma única pessoa, de baixa complexidade operacional e fácil manutenção. Assim passou não apenas a fabricar e ganhar dinheiro com os absorventes, mas também expandindo seu negócio, produzindo novas máquinas, gerando milhares de empregos para mulheres pobres de pequenos vilarejos por todo o país. Graças à facilidade de uso, manutenção e expansão com a mão de obra feminina, que diversas mulheres passaram a emancipar-se de maridos violentos. Pardadi pardadi job karti hu jab se mujme ye to mai maan nahi khaati um processo quase inviável sem autonomia financeira in two women can learn this process in single day so by the way we are creating rural employment as well as we are improving the hygiene level of rural women. that is called rural marketing that is called empowering a country that is called empowering a woman. Sem criar leis afirmando que vidas humanas possuem valores distintos, sem exigir expoliação através de demagogia, apenas por trocas voluntárias, um único homem consegue contribuir para a resolução da violência doméstica, enquanto estados poderosos fracassam dia após dia utilizando seu próprio fracasso como justificativa para expansão. Then I came to know other than ambulance and sirens and fire engine that other people are political persons and officials. Then why the politicians are going with sirens? Bomb, bomb bomb What's the urgency? Then they told they're going to do for society in a very urgent manner. Okay. For the 67 years are gone very urgently like fire engine like ambulance. What they did? O filme Padman consegue dramatizar a história com maestria, principalmente no que tange a capacidade inventiva do protagonista, conseguindo de forma concisa ilustrar sua lógica mental. Akshay Kumar entrega uma excelente atuação, conseguindo sintetizar o mesmo ar de ingenuidade e inteligência que o Murug Nadan apresenta em suas entrevistas. Outro ponto alto do filme são os momentos de experimentação e desenvolvimento do absorvente. As sequências mostram ao melhor estilo Telecurso 2000 todos os passos, funcionando quase como um tutorial cinemático, alternando entre drama e humor, como pontos fracos. Possui o problema de ser excessivamente longo, com diversas partes no roteiro que mostram situações repetitivas, deixando algumas partes bem monótonas, já que não agregam dinâmica à trama. A direção de fotografia é simplesmente impecável. O conjunto de iluminação, cores e movimentos de câmera possui um primor técnico. O roteiro toma a liberdade de inserir uma cantora na história que flerta como par romântico e o ajuda a ficar popular, o que não ocorreu na prática e contribui em nada para a história sendo dispensável. Apesar de não ser perfeito e possuir seus pontos baixos, recomendo a todos, por ser um filme muito divertido e de alta qualidade cinematográfica, além de estar disponível na Netflix, o que facilita para muitos. Um filme que nos mostra uma bela e inspiradora história, ilustrando a resolução de problemas apenas com trocas voluntárias. Não tenho dúvidas alguma de que no Brasil existem pessoas excepcionais que poderiam gerar muita prosperidade com suas ideias e habilidades, mas infelizmente, se tivesse nascido aqui, o herói seria tratado como um explorador que quebraria rapidamente após algum processo trabalhista ou teria seu negócio interditado por OU fiscal sem arrego, alegando irregularidades aleatórias. Todo o progresso tem seu custo. Mas até mesmo as pessoas mais simples e humildes, quando livres para pensarem e executarem suas ideias, podem resolver os problemas mais graves e complexos da sociedade, sem necessidade de políticas populistas, que apenas criam novas tetas no ventre do Leviatã, para financiar uma aristocracia podre em conjunto com seus amigos corruptos. Se gostou do material, deixa o like e compartilha. Nos vemos na próxima.